Bom dia! Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, não fica assustado porque tá de noite, tá de tarde. Não, o nome do exercício é bom dia. Eu irei trazer esse exercício hoje para explicar passo a passo para você aprender definitivamente da melhor maneira possível, mas tem que ter a liberação do seu médico e para você conseguir total resultado nos treinos e nas dicas de treinamento, você tem que ter um cardápio para ganho de massa magra. Lá embaixo na descrição desse vídeo tem o nosso Cardápio ganho de massa magra feito pelo nosso nutricionista aqui do canal, parceiro, só 23 reais na promoção. Um cardápio desse lá fora é mais de 130 a 140 reais. Aqui é só 23 reais e dura para três meses. Olha que vantagem. Vamos lá, eu vou explicar como é feito o exercício conhecido como Bom Dia. Existem algumas variações. Eu aqui não irei utilizar a variação de utilizar um cabo de vassoura, ou um pedaço de madeira, ou mesmo a barra de ferro da academia, então nós iremos fazer o bom dia diferenciado. Presta atenção, os pés paralelos, só você ficar com os pés paralelos, vai lá, vou esperar, pronto, esperei, ficou com os pés paralelos a largura do seu quadril, contrai o seu abdômen, contrai, puxa o abdômen, isso, puxou. Agora, projeto peitoral à frente, eu vou ensinar você fazer o seguinte, mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito, nessa posição. Aí você vai manter olhar fixo à frente e você vai inclinar o seu tronco olhando à frente com as pernas estendidas, tá? Esse exercício eu não vou fazer com ela flexionada. Veio até o ponto que você conseguiu ficar e volta à posição inicial. Vai descer lentamente, olhando a frente, peitoral sempre projetado à frente. Olha a frente, ficou parado, volta à posição inicial. Deixa eu virar aqui para você visualizar. Observe essa região aqui da minha lombar, que aí eu vou explicar um segundo ponto, o que não pode acontecer nessa região aqui da lombar. Então você colocou a mão, projetou o peitoral, contraiu o abdômen, desce olhando fixamente à frente. Desceu, parou, voltou. Mais uma vez, desce e volta. Agora, o que você não poderá fazer neste exercício? Eu vou explicar. Quando você posicionar, ficar nessa posição e você descer, não faça isso. Olha aqui, olha a curvatura das minhas costas. Vou fazer isso aqui. Isso aqui já é um outro exercício. Aí depois você volta. Não, não, não faça isso. Tente fazer como eu expliquei. Ó. Projeta o peito à frente, contrai o abdômen, colocou as mãozinhas aqui e desce olhando fixo para um ponto à frente, mantendo a curvatura normal das tuas costas e vem. Agora, se você descer, chegar aqui e curvar muito, não é o exercício específico do Bom Dia. Professor, eu não consigo. Então, você vai adaptar. Aí você vai fazer o exercício de maneira adaptável à sua realidade. Eu costumo dizer que não existe o exercício correto, certo, e quem não consegue fazer não pode fazê-lo, não. Você vai adaptá-lo à sua realidade. Se a sua realidade é fazer o movimento um pouquinho curvado e voltar, você vai fazer na sua realidade. Se a sua realidade é conseguir projetar o peito, descer o máximo que puder e voltar, você você vai fazer também na sua realidade. É isso que eu trago aqui no canal, que vocês não tem que ficar preso a uma verdade absoluta, não existe uma verdade absoluta, existe sim a verdade adaptada para você, a sua adaptação para qualquer exercício. Vou dar um exemplo aqui bem simples, se você não consegue elevar o braço esticado à frente, Aí quem será capaz de dizer que você não pode elevar o braço semiflexionado, semi curvado à frente? Se a sua anatomia, preste atenção nisso que eu vou dizer. Se a sua anatomia faz esse arco aqui e você não tem como esticar o braço, você vai fazer o exercício de acordo com a sua anatomia, com as suas condições, então não fique pensando assim, às vezes eu vejo outros profissionais falando que não, que se você não consegue fazer você não faça, pelo contrário, tem autorização do seu médico? foi no ortopedista, conversou, teve autorização, ele disse que aquilo ali faz parte da sua genética, da sua anatomia, você não conseguir esticar o braço todo, o teu braço só fica assim, se foi falado isso para você e teve a liberação, você vai fazer dentro dos seus limites, tá bom? Mais uma dica passo a passo aqui do professor Emílio Júnior, olha, essa promoção aqui do cardápio, não perca! Dá para você usar o cardápio três meses, só vai pagar uma vez R$ reais. Um cardápio desse lá fora é mais de R$ reais. Detalhe, feito por um nutricionista, tá? Não é achismo, não. Feito por um nutricionista. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro.